Fundamentalmente o mérito e a coragem que, que os jogadores demonstraram na interpretação do plano de jogo. Porque nós às vezes podemos treinar, e eles treinaram bem, preparamos bem, e, e quando chega o momento de, de o colocarmos em prática, pela dimensão do clube, pelo bem que joga o Sporting, neste caso o Sporting, as coisas podiam não funcionar e, e de alguma forma o medo, até pela situação que vivemos, a nível classificativo, falar mais, mais alto. Não foi isso que aconteceu, eles realmente mostraram coragem, os nossos jogadores mostraram coragem, interpretaram muito bem o plano, e, e, portanto, foi muito duro, a nível físico foi um desgaste tremendo aquilo que eles fizeram, mas, mas, mas foram premiados, o esforço foi plenamente premiado, e justamente premiado, na minha opinião, por, pela interpretação que fizeram do plano de jogo. Não, não vou estar a, a falar sobre sobre os lances, um, não me cabe a mim, uh, e estou mais preocupado com outras coisas. Um, a verdade é que na primeira parte não entramos bem no jogo, com, com, com falta de capacidade nos duelos, um, eles foram mais fortes que nós nesse, nesse nessa... Nessa fase do jogo, nós com problemas para, para, para sair para sair a jogar, nunca conseguimos assentar. Uh, apesar de não haver grandes oportunidades, talvez no início uh, uma, uma do Marítimo e depois nós começámos a equilibrar o jogo, uh, o Marítimo deixava-nos 3 para 3 atrás, às vezes homem para homem, e nós tínhamos que ser melhores. Metíamos a bola na frente, ganhávamos segunda bola por vezes, e não fomos rápidos o, o, o suficiente para para para criar mais, mais perigo. Depois, na segunda parte, penso que entramos muito, muito diferente da primeira parte, acaba por haver o penalti e depois aí torna tudo mais complicado, porque o Marítimo obviamente é defender o resultado e nós aí tivemos, uma, tivemos algumas situações, mas depois tornou-se tudo muito confuso, muitas paragens, nós já sabemos disso, eu faria igual, e portanto esta equipa, esta equipa tem muito talento. Quando as coisas saem, saem bem e saem a sério. Quando não saem, nós temos que ir buscar outras coisas em nós e nós, enquanto equipa, ainda não conseguimos dar esse passo. Portanto, é trabalhar nesses aspectos todos. Há muito por fazer, muito para ganhar hum, e, portanto, é, é continuar.